Olá. Olá. Vasco. Cá estamos de volta. Cá estamos de volta. Desta e... vez com o tema... Já me estou a ver ali. É verdade. Estás em direto em 360. 360. É uma, uma novidade uh, no Facebook, em que podemos transmitir em todas as direções. Estamos a ver aqui. Sim. Uh, em que, uh, se eu for aqui a uma transmissão, por exemplo, vamos aqui à página... É só novidades. É só sinto, novidades. sinto-me uma ignorante contigo sempre aqui. E eu também, porque estou a aprender todos os dias. Então Então mostra -a lá. Eu vou passar até a câmera para aqui, se calhar a Sim. câmera assim consegue apanhar melhor o ângulo. Talvez assim. Então, uh, por exemplo, estamos na página La Maria e nós podemos uh, ver a transmissão 360 que está a decorrer uh, em todas as direções. Quem está a ver no tablet ou no smartphone, aqui podemos acompanhar os comentários. Ora, vamos ver aqui a nossa, uh, na página. Okay, cá está. E se for com o smartphone ou com o tablet, já estamos a ver aqui no ecrã, basta rodar o smartphone e o tablet e conseguimos ver uh, em todas as direções. Uh, se for no computador, podemos rodar com o rato, cá está, como estão a fazer, estão a rodar Sim. com o rato e conseguem ver em todas as direções também. Eu Olha. vou mostrar aqui, cá está, já temos a ter interação, e agora podes segurar, e vou só baixar o som para não fazer feedback, podes segurar no tablet uhum. e movimentar-te tal como se estivesses aqui, e estás a ver em direto. É incrível, é incrível, não é? É mesmo, o que é que falta... faltará inventar mais? É muita coisa, com certeza. <risos> Portanto, quem nos está a ver através do Facebook, basta movimentar o smartphone ou o tablet e é tal e qual como se estivesse aqui. aqui. Consegue, aqui consegue ver em todas as direções. Eu posso pegar na câmara e movimento, e portanto, desse lado vai-se refletir o movimento que eu estou a fazer. Sim. Mas também pode estar estático, ou podia estar numa câmara. Uh, qual é a grande vantagem deste formato Live 360? Porque a foto e o vídeo já existiam no Facebook desde o ano passado. Sim. Uh, esta, esta grande vantagem é que realmente é uma interação em tempo real em todas as direções. Interessante para televisão, para festivais, para eventos, para tudo o que faça sentido ver em todas as direções. Nem tudo faz, nem sentido, tudo faz tudo, sentido. Exatamente, nem tudo faz sentido. A há coisas que. Isto não significa que o futuro vai ser todo 360. Há coisas que fazem sentido, outras, outras não, não fazem sentido. Uh, mas há muitas coisas que fazem e sentido. Que é que e temos de para, ou seja, precisamos de uma câmara, certo? Exatamente. Então o que é que se precisa? Sim. É sempre preciso, neste momento, uma câmara 360, 360. Para já. Ainda não há nenhum smartphone. 360. No futuro, é provável que exista. Esta e, é uma câmera 360? Esta é uma câmera 360? É a única que existe no mercado? Uh, existem, mais, existem mais. Existem mais. Eu até vou mostrar aqui uhum. uh, alguns, algumas possibilidades. Então, uh, existe um modelo que é o Insta360 Nano e Air. em que uh, Este é um modelo que funciona no iPhone ou no Android. Tem dois modelos. E a, a característica desta câmera é que ela encaixa diretamente no smartphone. Neste caso, eu liguei esta câmara a um computador, mas podia ligar um smartphone, também é possível ligar um smartphone. Já agora, eu trouxe aqui um pequeno acessório, que é um, aparentemente é um cabo USB, mas é um cabo USB especial, chama-se cabo USB OTG. Quem quiser ligar uma webcam, uma câmara de filmar ou uma câmara de transmissão de um smartphone Android, tem que ser com este aparelho. Em iOS não é possível, em Android tem que ser com isto e conseguimos ter esta câmara ligada a um aparelho. A vantagem destas é que encaixa diretamente. Desvantagem depende de um smartphone pois. para funcionar. Esta não depende. Não depende de nada. Posso colocar num tripé, posso disparar remotamente e não aparece nenhum aparelho na ninguém. Portanto, não. tem outras vantagens. Esta aqui é mais para redes sociais, esta aqui é, mais, é para redes sociais, mas dá para outras características para outras... semiprofissionais sim, também. A cara deve ser, não é? Custava uma câmera 360 custa entre 200 a 300 euros. Ah, ser que Portanto, eu mais, mais, mais ou menos como uma GoPro, mais barato que uma GoPro. Sim, sim. Uh, existem outros modelos. Um outro modelo é uh, o novo modelo da Samsung, Gear 360, que saiu agora recentemente junto com o um S8. Uh, esta câmara também é compatível com as transmissões em direto do Facebook, tendo a vantagem que consegue funcionar sem fios. Portanto, é uma opção muito interessante. É um modelo novo que acabou de sair, Gear 360. Uh, se nós acedermos uh, ao site do Facebook, facebook360.fb.com, Facebook barra live 360, temos lá uma página que explica todas as características um, para funcionar com uma câmera 360, quais são as configurações que se devem fazer, e portanto esta é uma novidade uma nova, novidade. uma novidade tem está, duas está semanas, a um está, Sim, está, está a ter alguma, não tanto como os lives normais, porque nem toda a gente tem a câmara portanto limita por aí, quando surgiram os lives uh, através do telefone, através do computador, Muita gente aderiu e vê-se muitos lives. A vantagem, Sim, é um é, vemos live, muito. A vantagem é que o live realmente tem prioridade no algoritmo por ser em direto e o facto de ser 360 uh, e, e cria essa interação. Portanto, quem tiver este aparelho, acredito que se calhar dentro de alguns meses ou dentro de um Sim, ano... Será o boom, não é? Vamos é. ver -se, se calhar já incorporado em alguns dispositivos. Olha, uh, temos aqui um comentário que giro da Isabel Cristina Ferreira. Aí ah, temos, temos vários comentários. Ok. <risos> Estás a ver a interação? Okay. Exatamente. Interação é 360. 360. Nunca pensei que, isso, que isto poderia. Existir, é incrível, não é? Incrível. super simples. Portanto, a forma de vermos aqui no, no smartphone não está super simples. Esta quali a qualidade, Vasco. Sim, é possível ter mais qualidade. É, ter, é... é possível configurar. Neste momento eu configurei no software para uma qualidade mais baixa para ser uhum. Estou a ver ali mais, a Moli. mais fluido. Cá está, está a ver 360. Isso aqui não escapa nada agora. Cuidado com o que estão a fazer. Cuidado com o que estão a fazer. Já estamos ali a ver as nossas convidadas, quer dizer, agora não. Okay. Ou, ou estamos? Estamos, estamos. Estamos, se cá temos que vir. Ok, mais um bocadinho. Mais Exatamente. Um estamos, bocadinho, a estamos, estamos a ver. Já estamos a ver convidados. Estamos sim, estamos a ver tudo. A câmara que estamos a usar neste momento é a Ricoh TTS, esta que estamos aqui a ver, esta imagem. Uhum. Portanto, é um modelo muito interessante. Eu gosto deste modelo porque é muito portátil e cabe no bolso. Só a há bastante tempo, já fizemos aqui fotos e vídeos de 360. É um modelo muito, muito versátil. Também é possível fazer transmissões de 360 noutros social media, como o Periscope, o Periscope é do Twitter, é a plataforma de diretos que surgiu em março de 2015, foi comprado pelo Twitter, também é possível fazer transmissões em direto de 360, que dá no Twitter, diretamente. O YouTube também tem transmissões em direto de 360, que foi o primeiro a ter, já tem há algum tempo. Há quanto tempo? O YouTube já deve ter há mais de meio ano. Já o tem. Acontece é que quando é o Facebook lançar alguma coisa, Ops. faz muito mais barulho, não é? Porque toda a gente, toda utiliza. A gente utiliza. Acaba por, por se falar mais. E daí também trazemos esta novidade hoje, porque... Uh, acabou por se nivelar Facebook, Twitter e Youtube, estão os três agora com transmissões em direto de 360. Da mesma forma que estamos a fazer para o Facebook neste momento, poderíamos fazê la para o Youtube uhum. ou para o Twitter, uh, e por isso é uma potencialidade muito interessante. Quem quiser ligar um smartphone, esta câmera ou outra câmera, a aplicação que se utiliza para o efeito é a câmera Fi, FI? A câmera FI. Uhum. Uh, esta aplicação, cá está o exemplo com o cabo, que é esta ligação. É isto é uma explicação, se calhar, mais para os, para os geeks que querem umas funções muito mais avançadas. Esta uma é interessante porque é possível ligar com este cabo tanto a câmera 360 como qualquer outro periférico. Um rato, uma pendrive, uma câmara, uma webcam, um microscópio ou um telefone. E, sendo uma câmara é possível transmitir em direto para o Facebook ou para o YouTube, uh, desta forma muito simples. Por isso, temos cada vez mais possibilidades para estarmos em direto. Em direto com as pessoas. O 360, de facto, é, é uma novidade. Do mesmo modo que quando surgiu o Live, foi uma grande novidade e teve uma adesão grande. Portanto, sempre que há um novo formato, e ele faz sentido na sua utilização, na estratégia de comunicação, se o fizermos, estamos um passo à frente, frente. e, e criou o efeito WOW, que é o que as pessoas estão aqui dizendo nos comentários. estão muito impressionadas com isso. efeito. Tu os workshops sobre isto? Não sim, base? sim, damos uh, workshops de redes sociais, de marketing digital onde também demonstramos como é que se faz este, estas configurações e outras novidades que vão surgindo no, no Facebook de e nas redes sociais. Podem, te podem acompanhar, diz-me lá. Podem-me acompanhar ou no Facebook, uhum. basta pesquisar por Vasco Marques ou em vascomarques.com. Ok. Para a próxima semana, estás de volta ou só daqui a 15 dias? Agora daqui a 15, dias, 15 dias estamos de volta. E vais trazer assim uma novidade tão bombástica como esta? Sempre também, sempre muitas novidades. Ah, muito bem, prometo. Então obrigada Vasco. Obrigado eu. Obrigada. Obrigado.